Existe uma sensação muito comum nas pessoas que é o sentimento de solidão mesmo estando rodeado de gente Você já se percebeu assim num evento social, numa festa, num restaurante, ou mesmo dentro da sua casa com a sua família gente em torno de você e ainda assim você está só Vamos falar um pouquinho sobre isso Eu separei a pergunta da Vanessa Biana que me mandou um e-mail me contando bastante coisa da vida dela, que eu vou resumir aqui um pouquinho, né? Que eu não vou ler tudo, mas ela diz assim: Gostaria de saber o que posso fazer para ter mais amigos. É normal sentir solidão, mesmo sendo casada e com filhos? Então, Vanessa, eu vou te confessar que eu também já senti assim muitas vezes. Eu, na minha família, era museu, minha irmã meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó e às vezes a família toda italiana se reunia e ainda assim eu me sentia só, me sentia diferente Houve situações também em que eu era casada eu tinha, tenho ainda, mas as minhas três filhas eram crianças, pequenas e tinha eventos na minha casa com amiguinhos das crianças, com outras famílias e, no meio de tudo isso, eu me sentia só Muito tempo depois, eu entendi esse estado de solidão Vou te falar, Vanessa e todo mundo Este estado de solidão é um estado inerente ao ser humano Sabe por quê? Todo ser humano é único Eu vivo falando aqui no canal que todos nós temos uma televisão ligada dentro da cabeça a TV interna e essa TV te mostra histórias e mais histórias principalmente histórias a respeito das outras pessoas Então vamos lá Hoje eu sou casada novamente Mas quem é o meu marido? Eu de fato sei quem ele é? Ou eu sei da interpretação que eu faço dele? Quem eu amo? É este homem? Ou é este homem dentro da minha cabeça essa imagem que eu interpreto que eu imagino que claro que eu convivo com ele mas eu sei quem ele é ou eu me relaciono com esse ser dentro da minha cabeça o que eu penso sobre ele, o que eu imagino tudo o que ele é para mim e o contrário com quem o meu marido se relaciona? Comigo? Ou com a imagem que ele tem de mim? Ou o que ele pensa a meu respeito? A Kátia dentro da cabeça dele. Será que a gente conhece alguém de fato? Ou será que a gente se relaciona, na verdade, com essas imagens que a gente tem? Com a minha filha dentro da minha cabeça? As minhas filhas? E os meus colegas de trabalho e todas as pessoas que eu conheço na verdade, na verdade mesmo nenhum ser humano conhece o outro ser humano nem se relaciona diretamente com a pessoa a gente se relaciona com essas imagens que a gente faz das pessoas tem muitos professores espirituais que dizem isso um ser humano jamais de fato encontrou o outro a gente tem todo um universo dentro da nossa cabeça e um monte de gente com quem a gente convive dentro da nossa cabeça sob o mesmo aspecto, o mesmo ponto de vista eu às vezes me pego surpresa com a nossa comunicação eu estou aqui conversando com você procurando expressar as imagens que a minha mente cria a minha lógica mental, e eu me expresso através de palavras para você tentando fazer com que você enxergue a mesma coisa que eu estou vendo dentro da minha cabeça Será que isso é possível? É impossível! E se a gente estivesse aqui conversando pessoalmente, eu e você você também conversaria comigo, tentando transmitir para mim as imagens que você está vendo na sua mente e é impossível eu me surpreendo profundamente com a nossa voraz intenção de se comunicar sendo que é humanamente impossível é impossível você ver as imagens que existem dentro da minha mente e vice-versa assim como é que a gente pode não estar sozinho Intrinsecamente, a gente sempre vai ser só porque a única pessoa que vê o que está se passando na TV ligada dentro da sua cabeça, é você A única pessoa que vê o que se passa dentro da minha cabeça sou eu e eu não consigo compartilhar isso com ninguém por melhor comunicadora que eu seja não consigo compartilhar de jeito nenhum eu não consigo te conhecer porque eu só consigo te interpretar aquilo que a minha mente me mostra assim, esse sentimento de solidão é o sentimento natural de todo ser humano que se apercebe dessa realidade, que se apercebe disso eu me lembro, muito pequena, me sentindo sozinha e, ao longo dos anos, isso às vezes me incomodou e muitas vezes não Eu simplesmente aceitei que, ah, sim, tudo bem, sou sozinha e isso tudo bem para mim Há pouco tempo atrás, poucos anos atrás eu fiz um trabalho com uma coach de relacionamentos Aliás, se você prestou atenção na minha programação do ano ela vai estar presente num, num retiro que eu vou fazer em julho chamado Papo de Sereia então, essa moça, chamada Adrienne, foi minha coach de relacionamento durante uns dois anos E teve uma coisa que ela me disse que foi extremamente importante para mim nas minhas relações Ela disse assim Sempre que você se aproximar de alguém, estabeleça uma relação de parceria E hum, eu treinei isso Então, quando eu tô com uma pessoa eu simplesmente mudo assim, é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade E eu penso, agora com essa pessoa, eu sou parceira Como eu me adianto na relação e já me coloco na posição de amiga e parceira antes que qualquer coisa aconteça E sabe o que mudou? O que passou a acontecer? Muitas pessoas passaram a me ver como uma grande amiga Por quê? porque eu me coloco nessa posição A gente tem muitas crenças dentro do, dentro do cabeção muitas crenças que a gente tem na cabeça Uma delas é a crença do, do amigo perfeito, da amiga, do melhor amigo, da melhor amiga É apenas mais um conceito mental A gente inerentemente está sempre só E ao mesmo tempo, com cada um que a gente encontra a gente tem ali um universo para compartilhar E como a gente compartilha? Desse jeito Aqui, agora Eu sou sua parceira Para o que deve é, agora E isso muda tudo, eu posso te garantir Então, Vanessa, fica aí essas duas dicas para você A primeira é você perceber que a sua solidão é normal e está tudo bem Não tem nada de errado com isso todo mundo é sozinho mesmo isso é, na verdade, é talvez até um estado espiritual uma percepção espiritual da nossa solidão a outra coisa a gente pode sim ter muitos amigos mas parte daqui eu sou sua parceira agora e depois com a outra pessoa e depois com a outra e com a outra e quando essa pessoa não está eu sou parceira da outra e quando o outro não está, eu sou parceira da UMA E assim, a gente nunca, nunca vai deixar de ter essa sensação de que a gente tem um amigo por perto Mas é quem deu o primeiro passo foi você Espero que tenha te ajudado Espero que tenha sido de proveito para todo mundo que está assistindo de alguma maneira uma nova luz, uma nova compreensão E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei porque assim o YouTube entende que é desse tipo de vídeo que você gosta Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade assine o canal, acione o sininho de notificação para você sempre saber quando eu lançar um vídeo novo E você sabe, agora, este mês, um vídeo por dia Um beijo!